E até onde será que vai essa queda do Bitcoin? Como é que a gente pode se posicionar para aproveitar parte desse movimento que, na minha opinião, ainda não acabou? É sobre isso que eu quero falar na análise de hoje, então vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações e participe também da comunidade, todos os links aqui abaixo, na descrição do vídeo. E pessoal, peço desculpas ontem, hoje, aí tá. Minha agenda tá bem conturbada, mas agora tô conseguindo resolver as coisas que tinha que resolver aqui. Tá, então, realmente, às vezes fica difícil fazer updates mais frequentes, mas para os membros do canal aqui, vou estar tá fazendo todo o esforço possível aqui tá para postar pelo menos aí, um vídeo a mais por dia aí para poder ajudar. Então, se você quer direto ao conteúdo aqui, sem enrolação, sem firula do YouTube, tá se torne membro do canal, vou deixar aqui o link abaixo na descrição e, e comentário fixado. Se você já é um trader afiliado, você está operando aqui, né, nas corretoras que eu estou aqui falando no canal já há mais tempo. Então, se cadastre aqui no, no VIP para você participar do, do Discord ali, VIP, que a gente está sempre trocando ideias. Eu estou de forma bastante ativa ali, ajudando o máximo possível que eu conseguir aí. tá E tem outros traders que estão, de fato, operando ali e não estão de brincadeira aqui no mercado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre o Bitcoin, já está aqui na região 16.800, está corrigindo mais rápido até do que eu imaginava. Tá? Não teve aqui nenhum pullback uh, importante. Ontem estava de olho aqui, inclusive os membros do canal viram que eu fiz um update aí é, falei sobre se é possível para o gente tinha uma divergência Bullish aqui numa hora né então eu acabei até fazendo uma, uma operação de risco aqui eu comentei no, no Discord VIP eu entrei aqui no long nessa região que tinha uma aqui uma divergência Bullish no RSI de uma hora eu entrei no long aqui tá mas com stop bem colado é simplesmente quando quando o preço voltou a subir eu já colei o stop aqui acabei saindo 0 zero a 0 zero, que a gente já teve essa porrada para baixo né eu estava de olho para o Bitcoin até buscar Zona de Fibonacci até essa região aqui dos 17.800 mais ou menos e acabou não tendo força para fazer isso e está caindo aí na minha opinião mais rápido até do que eu imaginava né pessoal então a gente aqui já corrigiu praticamente desse topo aqui que o Bitcoin buscou até o momento aqui cerca de quase 9 que é bastante coisa né e tem mais queda por vir na minha opinião tá pessoal eu estou de olho na região ali dos próximos 16.500 dólares eu vou comentar para vocês aqui um pouco mais sobre isso Uh, mas já estamos formando aqui numa hora próxima De formar aqui uh, uma divergência uh, Bullish numa hora, né? Obviamente ainda não Formou, mas eu acho O momento certo para a gente poder Realizar aqui totalmente, né? Quem tiver em shorts Aí realmente buscar essas divergências aqui Tá? Eu como não pude acompanhar o de manhã Direito, eu já fechei 100% Dos meus shorts, eu tinha os alvos ali Regiões mais abaixo, então acabei fechando Esse short 100%, tá? Eu já tinha fechado Praticamente 80% dessa região aqui Né? E... Hum... Porque realmente fica complicado, de ser, sem poder acompanhar o mercado, fica complicado realmente de manter a posição aqui muito aberta, tá pessoal? O Bitcoin está muito volátil esses dias aí, então eu prefiro garantir lucros aí para não devolver para o mercado, como aconteceu aí na, na outra semana, vocês viram, né? Então, até onde pode ir essa queda aqui para o Bitcoin? A gente está aqui praticamente agora nessas regiões Fibonacci que eu estou de olho aqui, então puxando aqui desse, desse fundo até esse topinho aqui, a gente pode ver que a gente buscou a região de 13.2 primeiro, né? agora aqui a região de 50% e estamos de olho aqui agora na região dos 16.560 dólares aqui, uma região de Fibonacci, tá? Então é importante vocês acompanharem, que inclusive é a região aqui do VPR mensal, aqui a gente pode ver que aqui tem sim uma, uma zona de bastante volume, eu acho que vai ser interessante a gente ficar é, de olho nessa, nessa região aqui. E também aconselho a acompanhar aí vocês, né? Agora a gente perdeu esse canal aqui, tá? Eu vou até tirar esse canal fora, não tá me ajudando muito mais. Ah, é, vale a pena você acompanhar também esses níveis aqui nessa, nessa extensão Fibonacci. Eu gosto de olhar também para poder ver se encontro outras regiões que são interessantes da gente ficar de olho, né? Tanto para resistência como suporte. Então seria essa extensão aqui Fibonacci que o do Bitcoin fez. Vou até puxar aqui rapidamente. Então desse fundinho aqui, ó, até esse topo, essa, essa, essa, essa primeira pernada que ele fez aqui. E retraindo essa base aqui, ó, a gente pode ver que o Bitcoin buscou muito próximo dessa região aqui de 1.618 aqui, tá? Nessa extensão Fibonacci maior que ele fez. E essas são as zonas que a gente pode ficar de olho aqui agora de Fibonacci. A gente está agora testando essa região de 50% aqui da extensão, ó, que é esses fundinhos aqui agora. Tá? E se perder, tem chances de vir testar aqui regiões mais abaixo, aqui em 16.400 dólares. Né? Mas eu estou de olho em região que realmente é essa região próxima de 16.500 né? mas lembrando que essa região aqui, 16.400, a gente vai ter também um, um, um suporte nessa zona aqui também, tá, eu acho que como muita gente vai estar tá aqui realmente tentando comprar, possivelmente, essa zona aqui, né, que é, que é o 68, como eu mostrei para vocês, pode ser que a gente venha, venha buscar aqui e testar essa região 16.400, tá, então eu estou de olho aqui agora, tá, pessoal, uh, possivelmente esse topo que a gente fez aqui agora vai demorar um bastante tempo para a gente poder vir testar de novo aqui, tá, acho que vai demorar bastante tempo mesmo, como vocês viram aí na quinta-feira, ontem saiu então, aqui a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Saiu muito ruim, né? Então uh, tem, tem pouco pedido inicial de seguro-desemprego, tá? Isso mostra que a economia lá, o mercado de trabalho está aquecido aí nos Estados Unidos, as pessoas estão interessadas em trabalhar, estão trabalhando. Né? A economia não está sentindo tanto aí a, a, a, o aperto monetário como deveria para poder conter a inflação. Então isso mostra que o Fed tem um longo trabalho para fazer. E isso me deixa bearish aí com os mercados, com SP500, tá? Bitcoin. Então não adianta a gente querer agora se animar muito com longs, não, tá, pessoal? Vai ter que ter paciência. Eu acho que sim, a gente vai dar uma lateralizada aqui por um bom tempo aí. Eu comentei para vocês que a gente está aqui praticamente agora isso é de 36 dias eu pode botar aí ó, os, os 80 dias aí, talvez, sabe? Vai demorar um tempo aí pra gente poder. Eu acho que a gente não perde essa zona aqui tão rápido, não, tá? A zona dos 16, 16.600 a gente não vai perder tão rápido. Acho que a gente vai dar uma loterizada aqui sim, formar de repente um padrão aqui de, de, de redistribuição de week-off. Mas eu estou acreditando sim que em algum momento a chance maior é da gente perder essas zonas aqui dos, dos 15.500. Vai depender muito como o mercado vai Tá acreditando né se muita gente acreditar que isso aqui é um fundo de fato a gente vai dar mais uma penada para baixo e eu acredito que isso vai acontecer tá a gente dá uma penada para baixo aqui para poder pegar a liquidez e depois sim o Bitcoin é subir tá bom uh, antes de passar nos pontos de criação aqui comentar para você rapidamente a dominância está subindo esse aqui é um sinal interessante Deixa eu puxar aqui o gráfico da dominância onde é que eu botei esse gráfico aqui ó a dominância do Bitcoin está aqui agora no momento interessante ó né? Tá formando esse triângulo aqui maior, Eu aconselho vocês a desenharem no gráfico de vocês. Eu comentei para os membros também sobre isso aqui do canal. Tá? Desenha aí esse, esse, esse triângulo que a dominância está formando aqui. Tivemos falso rompimento. Mano. E possivelmente esse triângulo aqui vai romper para cima, tá, pessoal? Eu não estou acreditando que a gente vai acabar. É... Bom, se bem que é um triângulo mais bearish, né? É um triângulo mais bearish, na verdade. Então existe a possibilidade sim, de fechar para baixo aqui. Mas a dominância está numa região próxima de resistência daqui a pouquinho. Então, quem quiser se interessar, daqui a pouco, né, realmente o Bitcoin. Uh, quando ele parar essa correção aí, ele está subindo nesse momento, né? a dominância está subindo, o uh, Bitcoin está caindo, a dominância está subindo, isso é um bom sinal, né? e ao é momento que a, a, a, a dominância chegar nessa re, região de resistência aqui, a gente pode ter inclusive avaliar de shortar talvez a dominância, se o Bitcoin estiver numa região lá de suporte, tá? Então fique de olho aqui na dominância, acho que é um ponto importante, e esse triângulo aqui realmente faz parte de uma linha, até, inclusive estou acompanhando mais tempo aqui da, da dominância. Né? Mas se a gente romper, romper essa região para cima aqui de fato, de verdade, eu acredito que a gente pode sim ter uma, uma recuperação do Bitcoin, mas vai demorar um tempo aí até inclusive a capitulação dos mineradores encerrar. né? Como você sabe muito bem, a gente está num período de capitulação dos mineradores, eu comentei aqui no canal para você sobre isso. Então, a gente tem aqui essa o Hash Ribbons, né? isso me deixa... Opa, botei muito indicador já, deixa eu deletar, deletar alguma coisa aqui então, que eu estou usando. É... Então aqui, a Hash Ribbons, a gente tem aqui então, está essa... tá numa região de capitulação ainda que vai demorar mais um tempo na minha opinião, tá pessoal? Então, inclusive a gente pode ter uma recuperação do Hash, ri... do hash Rate aqui, mas a queda acho que vai continuar até a, a dificuldade do Bitcoin cair bastante, porque está bem difícil para os mineradores minerarem Bitcoin com custo de mineração tão alta como está agora, tá? Então esse é um ponto importante que me deixa menos propício aí acreditar que a gente vai de fato romper essas, uh, essas zonas aí, né? As zonas dos, dos 18 mil dólares para cima, e acho que vai ser bem difícil de, agora. Vai demorar um tempinho para a gente poder de fato retestar essa região aqui, tá? Então tem que ter paciência com o mercado aqui agora. E vai, vamos ficar nessa região de lateralização chata, tá? Então vamos passar aqui agora para os pontos de liquidação que eu acho que é importante vocês ficarem de olho. Depois eu vou falar aqui rapidamente sobre o SP500 e também sobre o, o, o índice do dólar, rapidamente, tá? então galera aqui primeiro ó, mostrar para vocês aqui os pulsos de liquidação da, da bitmex acabou formando mais abaixo aqui agora nesse momento ó. É, mas está formando aqui agora já um ponto de liquidação acima aqui na região de 17 mil dólares 17 mil dólares formou aqui um ponto de liquidação então acho que quem quiser entrar em shorts aqui agora tá eu acho que sim a gente pode buscar aqui shorts nessa zona aqui dos 17 mil dólares tá então quem quiser entrar em shorts esperam um pullback nessas regiões aqui de 17 dólares e a gente pode surfar aqui ó, até os 16.500 ou até aqui os 16.200 conforme eu mostrei para vocês, né? A gente tem chance de buscar essa região ali, é, 16.400 eu diria, né? Mas aqui também é uma região que é interessante. Mas eu diria que, de fato, aqui a rejeição dos 16.500 é um bom short, tá? Então, para mim, eu acho que a gente podia tentar posicionar porque a ordem de short já aqui nessa região mil dólares né? Obviamente, não ordens tão grandes, né? Porque a gente está longe do topo ali. 17 mil dólares na região aqui 17.300 botar essas ordens aqui escalonadas e depois para buscar a região aqui dos 16.500 ou até aqui para baixo também tá então acabou acabou de formar isso aqui é fresquinha esse pool aqui na região 16.250 tá é, inclusive como como a, a o longe está subindo aqui agora a gente não teve uma queda muito específica do, do do open interest tá pessoal acho que é um bom é faz sentido aí mesmo que tá acontecendo né? então acho que realmente o Bitcoin vai buscar regiões mais abaixo, eu tô apostando na região 16.500, tá, mas para shortar tem que esperar o preço dar, fazer um pullback nesses pontos que eu estou mostrando aqui no vídeo, tá bom? Vamos olhar aqui então os pools de liquidação 12 horas aqui na Binance, <risos> fazer um update aqui porque eu vi isso agora faz uma hora atrás então vamos lá, ó, a gente pegou já aqui essa região, liquidações, nessa região vou dar um zoom aqui agora, a gente poder dar uma olhada Ó, então, realmente, aqui para quem quiser entrar em shorts de novo, a região 17.125, aqui mais ou menos. Depois, aqui, a região 17.300 e a região 17.600, que está muito longe. Acho que vai ser difícil aqui a gente acompanhar. A gente pode tentar uh, juntar isso aqui com pontos também de Fibonacci. É o que eu gosto de fazer: juntar Fibonacci com, com extensão Fibonacci, tentar encontrar regiões que eu consigo uh, né, buscar um pullback ali para continuar a queda né, do, do Bitcoin. Tá bom? Olhando aqui o de 7 dias, uh, sem novidades, mais 7 dias, eu já fiz update agora de manhã, vou dar um zoom aqui nessas regiões, oh, formando bastante liquidez aqui nessa região de 16.500, tá? então acho que a gente vai se debiliscar aqui nessas regiões para baixo, né? mas eu acho que tem sim chance de a gente fazer pelo menos um pullback ali para poder, né? antes, antes de continuar essa queda aqui, tá, pessoal. Então acho que basicamente é isso, né? e aqui também a gente pode ver o, o mapa de liquidações também da Binance, mostra que está com delta aqui já ficando vermelhinho, isso mostra que é perigoso ficar com short aberto nessa região aí, tá, pessoal? Então acho que vale a pena sim avaliar de já realizar aí, boa parte dos shorts, quem não realizou ainda, né? E esperar pullbacks aí para poder fazer novas entradas, tá? Assim você garante o seu lucro e fica em paz aí, tá? Porque a pior coisa para acontecer é você acabar devolvendo lucro aí para o mercado. Então, essas zonas aí próximas aqui dos 17.170, 17.100 dólares, a gente pode escalando ordens de short aí que a gente tem grandes chances aí de, de pegar ainda, tá bom? Então, caras, eu acho que basicamente o que eu tenho pra vocês é isso, tá? Sem muita novidade. A SP500, vou falar aqui rapidamente, então a SP500 tá tomando o caminho que eu já espero que é essa queda aí, né? Continuar. Então, pra mim, aqui a SP500 foi Fibonacci, basicamente isso. Bonatti aqui, a gente tá buscando agora 50%. Vai testar essa região de novo aqui, pessoal, mas eu acho que a gente vai ficar, vai acabar andando aqui com a SP500 também, tá? Fazendo essas quedas aqui, acabar andando, enfim... E a gente perder essas regiões, acabar perdendo esse, esse fundo aqui, é o que eu acredito mais para o mercado. Tá? Não estou acreditando de forma nenhuma que a gente vai romper isso aqui para cima e iniciar aqui uma, uma, uma alta aqui, tá? acho que vai ser bem difícil. Tá? A situação do macro não está boa, eu já venho falando para vocês há bastante tempo então, sobre isso. Né? E o índice do dólar aqui para fechar o vídeo, então o índice do dólar acabou fazendo, está formando aqui um fundinho local, que eu já, já imaginava acontecer. Né? Demorou um pouquinho aqui, mas aconteceu, então, a gente formar esse fundo local e, e aqui na minha, na minha expectativa é ver o índice do dólar buscando regiões de Fibonacci aqui, tá? Então seria basicamente buscar essa região de 107, 108 pontos aqui, acho interessante de, de voltar a buscar. É o que eu estou acreditando aí, porque as coisas vão, vão demorar um tempo aí, o dólar vai ganhar força, não pode perder força, porque se o dólar perder força, pessoal todo o problema da inflação aí tudo que foi que os Estados Unidos agora lutou para para para poder conter se o dólar perde força as commodities ganham força com commodities mais alta a inflação aumenta então o, o, o, o Banco Central americano vai fazer tudo que for necessário para manter o, o dólar mais forte possível para poder aí conter a inflação tá bom isso que você tem que ter em mente e ter paciência que o mercado vai estar tá bem chato aí nos nesse final de ano Tá, infelizmente a gente não teve o Peru de Natal, só o Sam aí, o Sam beckman que está agora recebendo o Peru lá, já deve estar tá, né, né, provavelmente já na, nessa fase lá na cadeia. Tá? Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, uh, se inscreva no canal se você não está inscrito, Seja, se torne membro do canal para receber por aí mais frequentes, vai ter provavelmente alguns vídeos aí também sobre altcoins em breve, que eu estou de olhando, olhando aqui agora, mas para mim também é o um momento para a gente buscar é, pullbacks nas altcoins aí para poder... Uh, Buscar shorts, tá, pessoal? Porque o Bitcoin tem um grande espaço né, para corrigir, tá bom? Então é isso, a gente se vê em breve. Um abraço.